Muito boa tarde a todas e a todos, bem-vindos a este primeiro webinar de uma série que vamos desenvolver nos próximos três meses, sobre a preservação de, de sítios web. Este, este ciclo nasce no âmbito de um projeto que já vão saber o que é, e, portanto, esta sessão tem duas intervenções. Uma primeira uh, minha, que me chama Paulo Leitão, como estão a ver, e trabalho na Biblioteca de Arte da Fundação Carlos Gulbenkian, e, e outra do Daniel Gomes, que é o responsável pelo arquivo.pt. Bom, é, estava a dizer, então, que, esta, que esta, esta primeira sessão de um ciclo que nós que nós montamos eh, nasce no âmbito de um uh, uh, projeto que eu brevemente e portanto a minha intervenção nesta sessão é uma intervenção muito breve estava a dizer que eu brevemente vou expor depois num dos num dos webinars eh, para quem tenha eh, curiosidade terão eh, mais informação sobre eh, com, com mais pormenor o que é que fizemos até agora e o que é que pretendemos fazer uh, nos meses mais próximos uh, ainda durante, durante este ano. Portanto, eu vou partilhar convosco aqui uma pequeníssima apresentação que uh, uh, uh, elaborei. Bom, como, como, os, como, uh, como já vos disse, nós estamos no âmbito de um, de um, de um projeto que designámos para sempre um projeto de curadoria digital sobre a arte contemporânea portuguesa na web. Ora bem, genericamente como é que nasce este, este, este, este, este projeto? Nasce de duas constatações, digamos assim, ou duas evidências que não são, que não foi preciso muita, muito pensamento nem muita investigação para chegar a estas evidências. Por um lado, a existência há anos, há um conjunto significativo de anos de um serviço nacional designado por arquivo.pt, cujo objetivo fundamental é assegurar a preservação da web em língua portuguesa, e por outro lado, do nosso, do nosso ponto de vista biblioteca de arte, a constatação de que no domínio particularmente da arte portuguesa contemporânea havia cada vez mais informação a circular na web e não só circular, não se trata apenas de notícias, não é? Que circulam sobre eventos ou sobre outras atividades, trata-se de uh, também de informação produzida para, esse, para essa forma de uh, divulgação e de forma de uh, publicação. Uh, e uh, achamos que. Uh, no contexto de, de uma das nossas missões, que é um bocadinho de servir de, ou tentar servir de centro de eh, conhecimento eh, o mais desenvolvido possível sobre a arte portuguesa contemporânea, achámos que tínhamos alguma coisa a eh, eh, dizer, digamos assim, devíamos olhar para estas questões de maneira a, a, a intervir no sentido de melhorar. Melhorar já vamos ver o quê e de apresentar também resultados que já vamos ver. Portanto, em síntese, digamos assim, que há aqui o encontro de eh, duas organizações, por um lado o arquivo.pt tem como esta missão fun fundamental a preservação da web portuguesa e que o Daniel a seguir irá... Uh, uh, irá explicar-vos melhor e, por outro lado, a Fundação Carlos Gulbenkian, através deste serviço da Boteca de Arte uh, Arquivos, que uh, considera que, uh, digamos, faz parte das suas missões preocupar-se com, uh, uh, com estas questões. Uh, digamos, deste encontro de preocupações ou de interesses... Uh, uh, teve um contexto e tem, tem, tem um contexto onde se pode, onde se pode transformar num uh, uh, projeto, que é o contexto do Rocio, uh, o Rocio é uma plataforma estratégica de, de investigação na área das ciências sociais, uh, artes e uh, humanidades, que é eh, gerida pela Faculdade de Ciências Sociais Humanas da Universidade Nova de Lisboa, e para onde em contributos de várias instituições parceiras, de maneira, eh, digamos, a criar um serviço de, numa primeira instância, um serviço de eh, agregador de, desses mesmos conteúdos digitais, desses vários parceiros, entre os quais estamos nós, está o, o arquivo.pt, Está a Câmara de Lisboa, está o Teatro Nacional de Ana Maria II, a Direção-Geral do Património Cultural, etc. São vários parceiros que participam nesse, nesse, nesse projeto signado por Rossio. E é também dentro desse contexto que nasce este, este projeto para sempre. Portanto, nasce, de, como vos disse, o encontro destas duas instituições para atingir uh, os seguintes objetivos. Ou seja, o que é que nós queremos com este, com, este, com este projeto? Queremos assegurar a sistematicidade da recolha de versões dos sítios web, uh, web selecionados. Claro que nós aqui não, não queremos, mesmo considerando que estamos a falar de um pequeno país e, portanto, onde a realidade tem a sua. Escala que não é extraordinária, mas uh, mesmo assim não, não, não, nos, não fazia sentido, não tínhamos condições para nos abalançar a, uma completa, a um completo tratamento de todo, de, de, de todo o universo. Portanto, uh, a primeira operação é obviamente a operação da seleção, de acordo com critérios que já vão ver. E, portanto, o primeiro objetivo é assegurar a sistematicidade da recolha de versões dos sítios web, o que é que isto quer dizer, como já vão perceber a seguir quando o Daniel se explicar isto com mais detalhe, o arquivo.pt recolhe, eh, ao longo do tempo, as versões, várias versões do mesmo sítio web, ao longo dos anos, exatamente para eh, armazenar, digamos, e para dar conta da evolução que esse eh, sítio web eh, tem. Pois, garantir a qualidade das, dessas, dessas mesmas uh, recolhas. Também já vão perceber que as recolhas podem ser feitas a diversos níveis e, portanto, uh, uh, necessitávamos aqui uh, analisar essas recolhas e uh, garantir que eram recolhas de uh, qualidade. E, finalmente, criar um instrumento de divulgação sistematizada e estruturado dos sítios web selecionados. Portanto, o, uh, um dos outputs... Uh, finais, é exatamente este de criarmos um instrumento que possa ser acedido e possa ser pesquisável e que tenha uma, uma, uma camada de uh, informação sobre os sites web que foram selecionados e que, e que possa, portanto ter esse valor uh, acrescentado uh, para o utilizador final. E quem é o utilizador final? São, obviamente, em primeira instância, todos os, todos os agentes uh, desta, desta, desta comunidade da de arte portuguesa contemporânea, estamos a falar, obviamente, dos agentes, dos agentes produtores, dos artistas, como é evidente, e de todos os projetos que uh, de, de, de, de atividades artísticas neste, neste âmbito, mas estamos a falar também de um, outro, de um outro conjunto alargado de agentes, galerias, investigadores e, eventualmente, até o público em geral uh, interessado uh, nestas, nestas questões. E, como é evidente, também os profissionais da área da, uh, uh, da informação. Ora bem, para chegarmos a estes, a estes objetivos, como é evidente, definimos aqui, desculpa, definimos aqui um conjunto de etapas, que eu passo brevemente a expor, e que depois, sobre estas etapas, como vos disse inicialmente, terão, um, num destes webinars haverá mais informação sobre o que é que concretamente nós fizemos e a que resultados específicos é que já chegamos. Portanto, uma primeira etapa foi a identificação e seleção uh, de artistas, galerias e projetos relevantes no panorama Artístico e Curatorial Português uh, Contemporâneo. Depois, depois de chegarmos, digamos, a um, uh, depois de definirmos, ou melhor dito, depois de definimos um conjunto inicial, que enfim que partiu do, do conhecimento existente nas equipas sobre a relevância da. Uh, destes, destes agentes, uh, fomos então para a web uh, e uh, com dois objetivos. Uh, por um lado, identificar e analisar a participação do universo que estava uh, selecionado à partida e alargar esse uh, uh, universo, uh, porque nós obviamente à partida tínhamos consciência que o universo de que partimos era uma relativa paulina da representação daquilo que seria a realidade no seu, no seu todo. Uma vez identificado e, e, identificada e caracterizada essa, essa participação, o que é que se entende por isto? Que sítios web existem? Que páginas de Facebook existem? Que páginas de Instagram existem? Etc desde quando, qual é, quais são os conteúdos principais que são, que são, que são publicados. Portanto, toda essa, toda essa caracterização fomos perceber deste universo a que, a que chegamos, uh, quais são as recolhas que o Arquivo.pt uh, já faz e perceber quais são as características dessas mesmas recolhas. Uh, numa fase seguinte, nós estamos uh, exatamente... Nas fases D, e, e F, digamos assim, na fase seguinte, na fase D, uh, o que constatámos é que se o arquivo .pt já recolhia muitos dos, dos sites de artistas e de galerias e de projetos que nós tínhamos identificado, uh, uh, não obstante havia ainda um conjunto que podíamos, uh, que podíamos uh, acrescentar e havia também a necessidade de melhorar a qualidade de algumas recolhas. Já vão perceber também a seguir que a qualidade dessas recolhas depende da tecnologia, obviamente, mas depende igualmente da maneira como os sítios web são produzidos. Ou seja, a utilização de determinadas técnicas de produção e a utilização de determinada tecnologia dificulta, se não mesmo, em alguns casos, impede a, a recolha desta, desta, desta informação e a sua preservação a longo prazo. Este não é um problema, obviamente, português, é um problema geral. Eh, mas, eh, portanto, eh, eh, isto significa que eh, a melhoria da recolha tem eh, participantes a montante e a jusante, ou seja, eh, de um lado, obviamente, que eh, tínhamos que fazer aquilo que fizemos, que foi perceber qual era a, qual era a qualidade existente e melhorá-la do nosso lado, enquanto, enquanto, enquanto serviço, mas também a ideia era eh, que, por do lado dos produtores, eh, eh, garantir que eh, os sítios web são eh, produzidos de maneira a facilitar a sua preservação a longo prazo. E é neste contexto, embora não seja só com este objetivo, que nasce, este, este ciclo de webinars que nós montamos e que tem como objetivo, por um lado, alargar o conhecimento sobre o arquivo.pt e o seu papel fundamental uh, na preservação uh, e na garantia de que essa informação está disponível a, a longo prazo, na informação, obviamente, que circula na web. E é em, em segundo lugar, eh, sensibilizar, informar e sensibilizar eh, os produtores, sejam eles quais forem, mas particularmente esta comunidade de produtores de eh, sítios web ou de informação para a web na área da arte portuguesa contemporânea, portanto, dizia eu, sensibilizá-los para a necessidade de adotar boas práticas que na feitura ou na produção uh, dos sítios web uh, garantam uh, as, as melhores condições para serem para, uh, para, ser, para essa informação poder ser preservável a uh, longo tempo. E finalmente uh, uh, estamos a trabalhar então nessa etapa F, que é de criar um modelo para apresentação dos resultados deste projeto de forma sistemática e estruturada. Uh, portanto, em termos globais, uh, uh, o, o projeto é este, como veem não é um projeto particularmente complexo nem a última, a última, não, isto não é rocket science, digamos assim, mas é um projeto que nos parece importante uh, no contexto nacional, até porque é dos poucos projetos de, que nós podemos dizer, de uh, curadoria digital, e, uh, uh, e que uh, aponta exatamente para nós qualificarmos o acesso à informação para esta, para esta, para esta comunidade. Uh, a seguir eu passo a palavra ao Daniel, a uh, quem agradeço também a participação nesta, nesta sessão, vos irá então... Uh, falar, digamos, sobre o, o, o tema uh, que aqui nos traz hoje e que é exatamente um tema uh, mais genérico e inicial sobre o que é que é o arquivo.pt e qual é o seu papel na preservação uh, desta, desta informação a longo prazo. Daniel, obrigado. Obrigado, Leo, Paulo, por esta introdução. Ou então Ok, estão, estão a ver a minha apresentação em tela cheia? Sim. Ok, ótimo. Ajeitar aqui as janelas. Ok, então, boa tarde. Em uh, primeiro lugar, é um prazer estar aqui a fazer esta primeira apresentação do ciclo de webinários e agradecer ao Paulo por esta introdução que já me deixou aqui uma série de dicas para uma, para uma série de slides que eu, vou, que eu vou apresentar a seguir. Portanto, o tema desta primeira, deste primeiro webinar é o Arquivo.pt e a preservação da memória digital. Portanto, uh, o exemplo que eu costumo dar para exemplificar a importância do Arquivo.pt uh, remonta a 1715. A Gazeta de Lisboa foi o primeiro jornal de impresso português e foi iniciado no, no século XVIII. A Gazeta de Lisboa foi suspensa em 1762 e, no entanto, 300 anos depois, se nós quisermos aceder às publicações da Gazeta de Lisboa, nós ainda conseguimos fazê-lo, basta ir à Biblioteca Nacional e conseguimos ver estas publicações um, que ainda estão acessíveis. Por analogia, o Diário Digital foi o primeiro jornal nacional exclusivamente online e foi iniciado em 1999. E teve uma vida relativamente curta e desapareceu em 2017. No entanto, apenas cerca de 20 anos depois, como é que nós acedemos às publicações do Diário Digital? Portanto, nós conseguimos aceder a publicações que foram feitas há 300 anos atrás, mas não conseguimos aceder às publicações, à memória das publicações do que aconteceu há menos de 20 anos atrás. E isto é um grande problema. E aqui, levanta aqui o... o o tema da, da importância da mora digital. Porque nós cada vez mais passamos a nossa vida online, cada vez mais a informação que nós produzimos e consumimos está online, a informação em formato digital, e o que a maior parte de nós não sabe é que 80% das páginas da web desaparecem ou mudam o seu conteúdo passado um ano. Ou seja, 8 em cada 10 conteúdos que nós vimos hoje, daqui a um ano já não vão estar acessíveis. Isto é muito complicado porque caminhamos rapidamente para uma sociedade uh, com uma memória de, de peixinho dourado. Ou seja, nós não nos lembramos nada do que aconteceu há pouco tempo, no entanto ainda conseguimos de alguma maneira recuperar aquilo que aconteceu há centenas de anos atrás. Portanto, neste contexto uh, apareceu a necessidade de criar arquivos também para a web. Ou seja, da mesma maneira que após uh, a invenção da imprensa, um, disseminou uh, a informação em formato, em formato impresso, em formato escrito, um, e, e nessa altura surgiu a necessidade de criar arquivos ou bibliotecas para guardar a informação neste novo formato impresso, que passou a ser distribuído em, em larga escala. Também uh, surgiu a necessidade de fazer a mesma coisa para as publicações online. Portanto, a internet disseminou em larga escala a produção e consumo de conteúdos de informação em formato digital e, assim sendo, também precisamos de ter arquivos ou bibliotecas que guardam esta informação em formato digital. E esta informação inclui naturalmente a informação que uh, está relacionada com arte ou que ela própria é arte, como é o caso de, de, de alguns museus que até existem de, de netarte, um, em que a própria o próprio conteúdo original, o próprio artefato artístico, são conteúdos digitais e que é muito interessante preservar também. E, portanto, o que o arquivo.pt faz é preservar páginas da web para assim termos uma memória do digital. Então, qualquer pessoa pode pesquisar e aceder à informação preservada pelo arquivo.pt. Portanto, basta ir ao arquivo.pt e, por exemplo, pesquisar textos de páginas do passado. Um, o arquivo.pt pode ser visto como uma espécie de Google, mas para o passado. Ou seja, se nós quisermos saber uma informação sobre algo que é atual, vamos ao Google ou outro motor de busca, mas se quisermos saber uma informação do passado, de algo que já aconteceu no passado e que provavelmente a informação já desapareceu, já não está online, uma vez que reforço que 80% dos conteúdos mudam ou desaparecem após apenas um ano, basta ir ao arquivo.pt e escrever aqui um algumas palavras e encontramos então páginas do passado que continham estas palavras. Temos aqui duas caixas, temos uma caixa de pesquisa, como é típico nos motores de busca, e temos aqui um intervalo de datas em que podemos restringir para delimitar uh, para o âmbito temporal da nossa pesquisa. Aqui, por exemplo, eu procurei por José Saramago e obtive um conjunto de resultados e clicando, por exemplo, neste resultado... Uh, no, no segundo resultado, neste caso, temos aqui a página da Fundação uh, José Saramago, como ela era em 2008. Portanto, o arquivo.it tem esta versão uh, da, da, da página da Fundação José Saramago, em 2008, neste aspecto, e se compararmos aqui com o lado direito, é completamente diferente com a versão que está atualmente da Fundação José Saramago. Portanto, se nós formos ao Google, o que temos é uh, uh, esta versão do lado direito mas quiséssemos ver como é que era a página desta fundação em 2008, não conseguimos aceder a esta informação através do Google, temos que ir a um outro serviço e este serviço é o arquivo.pt. Portanto, aqui do lado esquerdo temos aqui uma, uma barra de, de navegação em que nós podemos escavar as diversas versões desta página que o arquivo.pt preservou ao longo do tempo. Se estivermos a fazer uma investigação acerca de um determinado assunto, podemos também exportar esta informação em formato, por exemplo, Excel e isto é muito interessante para alguém que esteja, por exemplo, a fazer uma leitura exaustiva acerca de um determinado tema. Por outro lado, se nós soubermos o endereço de uma determinada página, podemos. Um, simplesmente ir a esta barra do arquivo, ups, desculpe, a esta página do arquivo .pt a página de entrada, portanto a página de pesquisa e um, podemos pesquisar o histórico de um endereço neste caso um, eu procurei por biblart.lubankin.pt que era é, é o, é o sítio web da, da biblioteca de arte que em, hoje em dia a biblioteca de arte descobri isto agora para esta apresentação a página da Biblioteca de Arte está incluída no site Google mas pelo menos desde 2002 até 2019 teve um sítio web autónomo e eu descobri que existia este endereço e ao carregar ou inserir o endereço da página da Biblioteca de Arte, tenho aqui todas as versões que o arquivo .pt recolheu a partir deste endereço. Portanto, carregando em qualquer uma destas ligações, eu vejo como é que era a página nesta data. E aqui vendo analisando a versão mais antiga que, tem, que temos da página da, da, da, da biblioteca de arte, que data de 2 de agosto de 2002 e podemos ver que tinha aqui um aspecto bastante, um, como é que ia é dizer, bastante arcaico em relação aos, aos sites atuais. Portanto, Nota-se que mesmo a nível do web design, que também é uma forma de, de arte, risco de dizer, uma forma de expressão, Podemos ver estas tendências que vão evoluindo também ao longo do tempo e basta olhar para aqui para ver que este não é um site o design seja atual, já é um site que pertence à nossa memória à nossa memória digital uh, da web. Já agora reforço que estas ligações que estão nos sites são navegáveis. Ou seja, uh, nós guardamos o, o código das páginas, o código original, de modo a manter o artefato original da forma mais fiel possível ao que foi publicado originalmente. Portanto, Nós conseguimos navegar no passado seguindo estas ligações que estão aqui nos sites arquivados e navegando no site tal como ele era no passado, no passado. Portanto, Fazemos uma espécie de viagem no tempo em que vamos para trás e conseguimos navegar no site como ele era. No entanto, por vezes, quando estamos a preparar alguns trabalhos ou alguma notícia ou algum tipo de informação, Uh, e, e queremos guardar uma imagem do site que nós encontramos, muitas vezes fazemos um print screen de uma página. É uma função que todos os computadores têm e uh, muitas vezes quando encontramos algo de interessante fazemos print screen para depois mostrar ou para enviar para alguém o aspecto ou o conteúdo da, de uma determinada página web. Uh, esta não é a melhor maneira de guardar uh, páginas web, mas para entrar em mais, é mais detalhes acerca disto, eu sugiro que se inscrevam no terceiro webinar em que o Ricardo Basiva vai explicar como é que se deve arquivar páginas do web, mas, não obstante, um, portanto o que as pessoas fazem é print screen. Mas aqui podemos ver, nesta página, por exemplo, da Faculdade de Ciências Humanas, podemos ver que, ao fazer um print screen, a página não está completa. Porque é uma página que é verticalmente longa, tem aqui uma barra, um scroll down, que temos que carregar para baixo para ver a página toda, e ao tirar um print screen não vemos a página toda. Então o arquivo.pt tem uma opção que está disponível aqui em cima em opções que permite guardar a página toda. Portanto, ao carregarmos nesta opção, guardamos a página toda, inclusive a parte que não está visível. Esta é uma função relativamente simples de implementar, mas que é muito útil porque permite a alguém que está a fazer algum tipo de investigação ou levantamento, guardar uma página do passado, neste caso... De forma completa, e depois poder tirar certos mais tarde, certos um, da página que lhe possam interessar. Portanto, temos esta função complementar à reprodução de páginas, que é guardar uma página toda como imagem. E esta página, uh, e este fecheiro, esta função gera um fecheiro que o utilizador descarrega para o seu computador. Depois, como o Paulo Leitão disse, uh, muitas vezes nós não conseguimos preservar as páginas tão bem como gostaríamos. Um, às vezes é devido à limitação da nossa tecnologia de recolha, outras vezes é porque à data um, o site podia não ter toda a informação disponível e nós não conseguimos guardar, outras vezes é devido propriamente à construção do site. Seja como por, muitas vezes vamos ao, ao arquivo .pt e encontramos situações como esta que está aqui no lado esquerdo, em que temos aqui um site da Cristina Guerra, uh, cristinaguerra.com, uh, acerca da de, de arte contemporânea, e verificamos que falta aqui uma imagem do lado esquerdo. Portanto, falta aqui um, um, uma imagem, e é, é frustrante quando encontramos um site que possa ser, até ser um trabalho nosso, e o site não está, de, não está completo, ou falta alguma imagem, que poderia ser muito interessante. Então nós temos uma função que se chama completar página. Portanto, mais uma vez, vamos aqui às opções, carregamos em completar a página e, miraculosamente, pode aparecer aqui, podem aparecer aqui os elementos em falta. Uh, bom, isto de milagre não tem nada. Uh, o que o, o, o arquivo.pt faz é visita outros arquivos da web, como o Internet Archive, e vai ver se a imagem que nós não temos no nosso arquivo está lá. E se estiver, vá lá buscar a imagem ou fechar em falta e tra-lo para o arquivo.pt. Uh, portanto, estes aparece aqui o, do lado direito o conteúdo, a página já completa e este conteúdo, neste caso que é uma imagem, passa passado algum tempo a, a pertencer ao acervo do arquivo.pt. Ou seja, isto permite que todas as pessoas colaborem uh, de alguma forma na curadoria do arquivo.pt. Portanto, se encontrarem um site que tem elementos em falta, ou que de alguma maneira parece estar desformatado, muitas vezes por falta de fecheiros de estilos, como são os fecheiros CSS, passa aqui o, o jargão técnico, não custa nada, e até agradecemos que carreguem neste botão, completar a página, porque um, pode, pode ser que encontremos os fecheiros em falta, a partir de outros arquivos da web, ou até mesmo da web atual, caso seja um site mais recente, e assim o arquivo.pt fica mais completo e os sites também ficam mais completos. ora, vocês podem perguntar então por é que você, é que nós não fazemos isto para todos os sites, não é? bom, o problema é que uh, este processo demora algum tempo. se vocês experimentarem vão ver que demora alguns segundos, portanto, o arquivo.pt está a comunicar com outros arquivos da web para ver a perguntar se, se falta alguns elementos, estão em falta na página e, portanto, isto é um processo que não conseguiríamos aplicar de forma automática para todas as páginas. Primeiro, porque nem todas as páginas têm falta de elementos. Segundo, porque um, o, os, os outros arquivos prova provavelmente não, não, não, não aguentariam a carga ou, ou demoraria muito tempo até nós conseguirmos completar todas as páginas. Portanto, aqui precisamos da vossa ajuda, porque quando notam que uma determinada página tem elementos em falta, carregam aqui no completar Página e pode ser que esta página... Uh, fica completa com os elementos em falta. Um, nós há, há, há cerca de dois anos lançamos pela primeira vez o serviço de pesquisa de imagens, que permite também pesquisar imagens do passado. Portanto, são imagens da web, um, que foram publicadas em sítios web. E uh, este ano lançamos uma nova versão do serviço, muito melhor, que faz com que o arquivo seja o, o maior serviço de pesquisa ah, de imagens que existe no mundo. Portanto, um, não existe nenhum arquivo da web que tenha um, um motor de busca de imagens tão grande como o nosso e é, é importante que saiba que existe este serviço para que se possa tirar partido desta informação do passado, desta memória digital. Portanto, aqui um exemplo, eu pesquisei por memórias, desculpa, pesquisei por gal galerias de arte e encontrei aqui uma série de imagens que estão relacionadas com galerias de arte e ao clicar numa delas vejo aqui o detalhe e posso inclusivamente carregar neste botão e visitar a origem da imagem, ou seja, a, a, a página que inicialmente continha esta, esta imagem. Isto é muito importante para percebermos o contexto em que a imagem foi publicada. Portanto, eu inicialmente encontrei aqui uma, uma imagem que parece ser de uma galeria de arte, tem aqui uma série de visitantes que estão, que estão a apreciar uh, duas pinturas, mas não percebo de que é que, que, onde é que vem esta imagem. Então, ao carregar no visitar, vejo então que há aqui um guia, um guia mais, que lista um, galerias de arte em leiria, e foi daqui que veio esta informação. No entanto, o arquivo.pt foca-se principalmente em conteúdos de, de interesse para a comunidade portuguesa. E, portanto, ao navegarmos nas páginas, a web não tem fronteiras, não tem fronteiras que os países têm, muitas vezes carregamos numa ligação que pode, cujo conteúdo pode não estar no arquivo.pt. Portanto, vamos imaginar um conteúdo relacionado, neste caso, vou apresentar um exemplo do Google Online da Alemanha, e este, este conteúdo... Uh, uh, o, da, o site do Google Nine da Alemanha em 2001 não existia no arquivo.pt, nós não temos este conteúdo, uh, no entanto, uh, nós oferecemos uma função que permite pesquisar noutros arquivos. Ou seja, um, o utilizador pode carregar neste botão pesquisar noutros arquivos e, uh, e um, o nosso sistema integra... Inter, inter, inter, perdão pesquisa ou interopera com, com outros arquivos da web e, neste caso, o utilizador pode encontrar então a página do Google Nine em Berlim em 2001, que está guardada no Internet Archive, que é o maior arquivo da web do mundo e que, está, que é gerido no, nos Estados Unidos e, e é uma, empresa, uma organização sem fins lucrativos norte-americana. Para quem não conhece o Internet Archive, Convido-os a visitarem, porque eles, além de terem páginas web, têm, têm todo o tipo de arquivos digitais, como jogos de computador, como música, hum, portanto, como hum, publicações em acesso aberto. Hum, portanto, eu o convido a, a visitarem, a explorarem o Internet Archive. Claro, a seguir à minha apresentação, é para não perderem aqui o melhor da festa, que ainda vem a seguir. Então, caso 12. Então, para que é que toda esta informação serve? Este é um caso que, um, com o qual cada vez mais todos nós nos identificamos, que é para a criação de um portfólio ao CV. Esta frase do meu melhor trabalho, que um site já não existe, foi uma frase que eu ouvi muitas vezes quando estava a tentar contratar um webdesigner há uns anos atrás. Um, o facto é que 60% dos sites desaparecem após apenas dois anos. Não estou a falar de uma página, estou a falar do site completo desaparece apenas após dois anos. Ora, isto faz com que, no caso dos web designers, que são pessoas cujo trabalho são web webdesigners, são páginas da web, são websites, não tenham nada para mostrar ao longo do seu currículo. Portanto, a maior parte das pessoas uh, dos web designers, passado 20 anos, podem ter 20 anos de carreira ou mais e não têm nada para mostrar por todos os sites que fizeram, ou já foram remodelados, ou já foram desativados e o fruto do seu trabalho não é demonstrável. Isto é uma grande limitação para alguém que quer mostrar portfólio ou CV. No entanto, é algo que era uma situação de nicho das pessoas que trabalhavam nas tecnologias de informação, hoje em dia é muito vulgar. Ou seja, seja qual for a nossa área, nós cada vez mais Cada vez mais o resultado do nosso trabalho resulta numa notícia que é publicada online ou numa apresentação que fazemos online ou num vídeo. Portanto, a maior parte do nosso trabalho é documentado em formato digital e é disseminado online. Ora, se nós não guardarmos estes conteúdos, quando quisermos demonstrar o nosso portfólio ou, ou o nosso CV, cada vez mais uh, se torna difícil fazê-lo sem os arquivos da web. Portanto, o arquivo.pt ajuda imenso, Ajuda-nos a todos nós a demonstrar uh, trabalhos anteriores que nós tínhamos feitos como demonstradores da, da nosso, das nossas competências e, e dos nosso trabalho ao, ao longo dos anos. Um, e a nível assim, mais organizacional, um, nós cada vez cada vez mais, o, quando se lança um projeto, eu diria, eu risco de dizer quase sempre, quando se lança um novo projeto, cria-se um website. Porque hoje em dia é muito barato e é muito fácil criar um website. Então, quase sempre nos projetos, uma das primeiras etapas é o lançamento de um website. Ora, claro, depois de ter um website, ter um canal tão útil e acessível à escala mundial, claro, depois de termos este website, o mais natural é começar a populá-lo com informação que muitas vezes está exclusivamente disponível no website. Nós cada vez imprimimos menos em papel cada vez trabalhamos menos em papel e, portanto, cada vez mais usamos computadores para produzir informação em formato digital e, naturalmente, que o melhor meio de publicar esta informação diretamente é colocar no website. Bom, qual é que é o problema? O problema é que um projeto, por definição, tem um princípio, um meio e um fim. E quando chega ao fim do projeto, normalmente o que acaba é o financiamento. Quando o financiamento acaba, os recursos humanos e as verbas que existiam para manter o site desaparecem normalmente, mesmo que não desapareçam durante algum tempo, acabam por, por desaparecer e os sites acabam por ser desativados. Uh, Passados uns anos, ou, ou uns meses, ou o tempo que for, muitas vezes uh, os nossos sites, os nossos, perdão, os nossos projetos são auditados e nós chegamos à conclusão que grande parte de, do resultado do investimento que foi feito no nosso projeto estava no website e temos problemas em apresentar documentação acerca do nosso projeto que foi concluído. Uh, esta situação do estava tudo no site acontece muitas vezes porque nós só, só reparamos nisto quando o site aparece. E aqui o arquivo.pt também pode ajudar a recuperar a informação acerca de projetos que, estava, uh, que estavam é, publicados em websites. Apresentando aqui uns exemplos... Uh, mais otimistas, mais positivos, para que é que podemos usar o arquivo.pt? Nós precisamos usar o arquivo.pt para criar viagens no tempo. Ou seja, aqui no lado direito temos uma... uma temos uma... Perdão, pareceu que uma imagem esquecida no meu, no meu ecrã. Um, uma, via, uma timeline, uma linha do tempo, que fizemos em colaboração com o Museu da Presidência da República, em que, em colaboração com o Museu do da República, identificámos uma série de eventos, ao longo do tempo, relacionados com os diversos presidentes. E uh, os utilizadores, ao clicarem em, algo, em qualquer um destes links, são redirecionados para uma página preservada pelo arquivo.pt, nesta data, que documenta o que aconteceu, uh, uh, documenta este evento. Ou seja, se quiserem ver isto a funcionar, basta ir em arquivo.pt barra presidentes e podem ver uma cronologia de eventos documentados através de páginas preservadas, páginas web. E uh, estas viagens no tempo, é assim que nós lhe chamamos, estas cronologias, são muito fáceis de desenvolver e são muito interessantes, por exemplo, quando vamos celebrar efemérides de uma organização ou de um evento e é muito fácil fazer este tipo de viagens no tempo para demonstrar como uma determinada organização evoluiu ao longo do tempo e vários momentos chaves que depois os utilizadores podem clicar e ver o, a página web preservada na altura que documenta um, o, o evento. Um, e também uh, temos criado memórias digitais de, de, relacionadas com a arte. Um, nós chamamos a, a estas memórias a exposições online, às vezes algumas são relacionadas com... Com, com arte, outras são relacionadas com uma comunicação social. Se forem a arquivo.pt barra podem ver uma lista com todas uh, as, as exposições online que nós criámos e eu destaco aqui uma delas que é a memória dos, dos festivais de música em que basicamente nós agregámos uh, informação preservada pelo arquivo.pt uh, numa espécie de exposição online, que podem ver aqui do lado esquerdo e nós ao clicarmos numa destas, destes ícones, podemos ver então, como se vê aqui do lado direito, a descrição da informação que nós temos acerca de cada um dos, dos festivais. Portanto, se clicarmos aqui em Paredes de Coura Festival, obtemos a página do lado direito, em que temos aqui uma, uma breve sinopse acerca da história do, do, do Festival Paredes de Coura de 2000 até 2018, em que todos estes links que podem ver aqui, apontam para páginas preservadas do, no arquivo.pt. Por exemplo, temos aqui a memória do sítio web, e aqui é onde leem a primeira página preservada em 2000, esta ligação que diz primeira página, se o utilizador carregar vai ver então a, página, a primeira página de 2000 do, do Festival Paredes de Cora. E depois, continuando a ler, diz aqui, por exemplo, em 2008 o arquivo.pt apresenta finalmente uma versão onde predominam os conteúdos em flash que necessitam de plugin. Portanto, se carregámos em 2008, vemos então uma versão agora deste website em 2008 e que eu adivinho que vai ter alguns problemas de reprodução justamente porque foi utilizada uma tecnologia que não é adequada para a preservação digital, que é o flash, mas acerca disso falarei mais no, no segundo webinar. E apesar de nós sermos pessoas que se movimentam principalmente no... No mundo digital, uh, o mundo digital tem as suas limitações e nós esperamos agora, nesta nova era pós-pandémica, voltar às posições itinerantes do arquivo.pt, que são basicamente um conjunto de cartazes que nós usamos para, um, para, de certa forma, dinamizar espaços existentes, como, por exemplo, bibliotecas, em que apresentamos uma série de, de páginas uh, preservadas pelo arquivo.pt, e que também fazemos uh, apresentações, como esta que eu estou aqui a fazer hoje, fazemos presenciais, criamos assim eventos, uh, de modo a dinamizar estes espaços, e que nós convidamos também uh, no futuro, se quiserem, podemos criar estas exposições nos vossos espaços. Uh, nunca fizemos uma exposição destas numa galeria de arte, mas poderia ser interessante, de alguma maneira complementar uma galeria de arte com páginas da web. Uh, nós temos um conjunto de páginas de cartazes que são generalistas, mas já criámos estes cartazes dentro de uma determinada temática. Portanto, fazer uma exposição de cartazes impressos com páginas emblemáticas um, dentro do contexto da arte poderia ser algo interessante e lanço aqui o desafio. Se alguém estiver interessado, podemos um dia pensar em fazer isto, em colaboração. Ora, um, eu apresento aqui uma série, de, uma série de casos de uso que penso que são motivantes para, para uh, a utilidade do arquivo e, e a importância de preservar a memória digital. E uh, basicamente a importância de preservar a memória digital varia. Portanto, para cada um de nós, as nossas memórias, as nossas memórias digitais têm valores diferentes. Uh, mas, por exemplo, quanto é que vale recuperar um trabalho que nós julgávamos perdido? Algo que nós demorámos dias, meses, anos a fazer. Resultou num conteúdo web ou num fecheiro PDF que estava online, e quando nós vamos tentar recuperar esta informação, porque achámos que a web era um meio de comunicação ou de publicação, uh, pelo menos com, com características semelhantes ao papel, quando descobrimos que não é de todo um, um, um meio tão persistente como o papel, é muito mais transiente, muito mais efêmero, quando nós perdemos esta informação e vamos ao arquivo e recuperamos esta informação, qual é o valor de recuperar um trabalho perdido? Ou qual é o valor que tem? que existe em pesquisar e aceder a informação histórica única ou a data de hoje, preservar o resultado do trabalho de cada um de nós, do trabalho do, do, dos nossos dias, dos nossos empregos ou, ou do nosso trabalho a, a nível voluntário ou individual. Portanto, estes, estes valores variam, consoante a, a percepção de valor da memória digital varia de pessoa para pessoa. No entanto, eu fiz aqui umas continhas que são, vale o que valem, são uma estimativa, mas uh, há um valor que toda a gente percebe, que é o dinheiro. Ou seja, umas pessoas dão mais valor ao dinheiro, outras dão menos, mas toda a gente precisa de dinheiro. Então vou aqui apresentar sumariamente quanto é que pode valer o, o, a memória digital preservada pelo arquivo.pt. Eu fiz esta estimativa há uns anos uh, e, e nessa altura uh, fui ver ó, quanto é que custava desenvolver um website. Portanto, a informação que eu obtive foi que o desenvolvimento, portanto a programação mais o design, apresentava uma média de 5.600 euros por site. Portanto, isto foi um valor de 2017, mas acreditem que há 20 anos atrás era muito mais caro. Portanto, há 20 anos atrás era preciso pelo menos uns quantos engenheiros informáticos para fazer um site uh, análogo ao que hoje nós fazemos com uma dúzia de cliques. Mas eu citei este valor, então, como de 5.600 euros por site. Já a produção de conteúdos cada vez mais uh, assume um papel uh, e um custo um, uh, preponderante na produção de conteúdos web. Porque o custo agora já não é tecnologia, o custo agora é produzir os conteúdos, até porque os leitores das páginas web e dos conteúdos são cada vez mais exigentes e cada vez temos de ter melhores imagens, textos mais bem escritos, ter equipas de edição cada vez melhores. E então um, aqui o, o valor que eu obtive foi de 68 euros para a produção de cada página. Ora, então, nós temos bastantes páginas, bastantes conteúdos preservados no arquivo.pt, então fui estimar quanto dinheiro é que foi investido para criar estes conteúdos que de outra maneira se teriam perdido. Então, nós naquela data tínhamos cerca de 5.600, uh, desculpem, uh, 5,6 milhões de websites. Se considerarmos que cada um custou 5.600 euros, temos aqui cerca de 31 milhões de euros foram investidos a desenvolver websites e na altura tínhamos cerca de 2 milhões e 2.730 milhões de páginas. Estes números grandes é às vezes enrolam-se na língua e somarmos por 68 euros por página temos aqui um valor de 185 mil milhões de euros que foram investidos a produzir o conteúdo preservado pelo arquivo .pt. Ora, então temos aqui uma soma de que foram investidos 216 mil milhões de euros a produzir conteúdo que foi publicado online. Isto é um número grande, é muito dinheiro. Agora, se eu vos disser que isto é mais que o PIB de Portugal, talvez nós tenhamos aqui uma percepção diferente da importância de preservar a memória digital. Ou seja, nós nunca produzimos tanta informação, nunca a informação esteve tão disponível. E nunca se perdeu tanta informação. E neste caso nunca se perdeu tanto dinheiro, porque ao passo que nós, quando publicávamos um livro, o livro, durante pelo menos, alguns anos estaria disponível, nós agora estamos a gastar imenso dinheiro a produzir informação que simplesmente se perde. E atenção que estas estatísticas estão desatualizadas. O arquivo .pt, neste momento, já cresceu quatro vezes. Portanto, nós neste momento preservamos um espólio que vale pelo menos 4 vezes o PIB de Portugal. Portanto, a memória digital é património. E mesmo que vocês não retenham mais nada da minha apresentação, eu só gostava que assim isto. Os websites são património e a informação publicada nos websites é valiosa. Não é algo que é transiente, que se pode perder como se não fizesse diferença, é a informação que gera as nossas sociedades atuais. A memória do digital é fundamental e é património. E preservar a memória digital é responsabilidade de todos. Eu vou mostrar o que é que todos e cada um de nós pode fazer para que um website ou uma página possa ser preservado. É muito fácil. Nós temos o arquivo.pt e, portanto, nós temos um, um formulário que está disponível no arquivo.pt barra sugerir em que vocês só têm que preencher três campos. E Não têm que fazer absolutamente mais nada. Portanto, quando vocês encontram uma página ou um website que acham que merece ser preservado, basta ir em arquivo.pt-barra um sugerir e basta colocar a página de entrada do website. Depois nós tratamos do resto. Há aqui uma questão fundamental que o Paulo Leitão falou, que é é preciso primeiro identificar os conteúdos para poderem ser preservados. Nós não podemos preservar informação ou websites que nós nem sabemos que existem. Em Portugal existe esta infraestrutura de memória digital que é o arquivo.pt. Poucos países têm uma infraestrutura análoga. Agora, ela funciona, vocês podem experimentar. Agora, nós precisamos da vossa ajuda, porque o arquivo.pt, embora possa de forma automática identificar websites sob o domínio .pt, muitos sites, principalmente na área das artes, estão alojados noutros domínios, como .com ou .net. Portanto, o que eu vos peço é que surgiram os websites que conhecem quando são criados muito importante quando são criados ou quando vocês os descobrem não é quando estão para morrer o arquivo do web não há é algo que se consiga fazer de forma imediata portanto vocês ao preencherem esse formulário nós não vamos no dia a seguir conseguir recolher esta informação toda esta informação é, é entre então depois no nosso sistema vocês sugerem um website nós passamos a conhecer este, este website e passado alguns meses nós vamos lá recolher a informação. Portanto, se vocês nos, entrarem em contato connosco a dizer que o vosso website ou o website que vocês um, conhecem vai ser desativado para a semana, é muito tarde para vocês sugerirem o website. Vocês sugerem os websites, mal os conhecem ou mal o website é lançado. Até porque é muito interessante. guardarmos a história de um website ao longo do tempo. Vamos imaginar que criam agora um novo website. Tem poucos conteúdos, mas se este website for de um projeto que ainda está ativo daqui a 20 ou 30 anos, é muito engraçado ir reviver e relembrar a primeira versão do website, tal como nós já há bocado com nostalgia vimos a primeira versão do site da Biblioteca de Arte da Fundação Carlos Lumbanker. Portanto, nós conseguimos então, mal conhecemos o website, começar a guardar a memória do website ao longo do tempo. E vou aqui, mais uma vez, focar a questão das recomendações para a construção de websites, que vai ser o, o nosso webinar de dia 27 de maio, no âmbito deste ciclo de webinars. Se quiserem já dar uma vista de olhos nas nossas recomendações, basta ir a arquivo.pt recomenda e poderão ver algumas sugestões muito simples. Atenção, que nem todas as recomendações são técnicas, há umas que são muito simples, qualquer pessoa pode implementar desde que tenha consciência de que são importantes. Eu vou só aqui deixar uma dica para vocês pensarem, pois esta dica é, reparem na quantidade de páginas da web que não têm data de publicação. Qual é o interesse de uma página ou de uma informação que não tem contexto temporal? É impensável um documento impresso não ter data e, no entanto, na web nós publicamos todos os dias páginas sem data. Quando olhamos para trás no tempo e vimos uma página sem data, como é que nós interpretamos esta informação? Isto não tem nada a ver com tecnologia. E nós temos também aqui um, um novo serviço, já não é tão novo, já tem uns dois anos, que se chama o Murial do Arquivo.pt. Ora bem, hum, os sites têm um tempo de vida e passado algum tempo deixam de ser atualizados mas os sites que não são atualizados continuam a ser úteis, continuam a ter informação útil. Então entramos aqui numa situação uh, difícil e, e, e paradoxal, que é, por um lado, não podemos apagar, não podemos desligar o site porque tem informação útil, por outro lado, as pessoas que trabalhavam naquele website já não trabalham porque o projeto acabou e não há informação nova para pôr nem para manter a plataforma e Então o site fica ali num estado um, que, politicamente correta, que politicamente, de uma forma politicamente correta se chama autogestão e que de forma direta quer dizer que está abandonado. Ou seja, apesar de as pessoas que geraram o site não o estarem gerir, há outras pessoas que prestam muito interesse a estes sites. E essas pessoas são os criminosos informáticos. Ora, os criminosos informáticos estão sempre permanentemente à procura de forma automática um, de websites abandonados porque sabem que estes sites como não estão a, não estão a ser mantidos têm vulnerabilidades de segurança e podem então depois ser usados para fazer atividades criminosas como atacar outros sites ou disseminar conteúdos uh, criminosos o que é que acontece? Um, muitas vezes as pessoas que abandonam os websites ou, ou se esquecem deles só descobrem ou só se relembram destes websites quando têm por vezes, a polícia judiciária a entrar em contato com eles e a perguntar que é que eles estão envolvidos em atividades criminosas. As pessoas não sabem e a, a, a ação, normalmente, na altura imediata, é vou já desligar isso, eu não, não estou envolvido em atividades criminosas. E o que é que acontece? A informação perde-se. Ou seja, aquilo que não se queria que acontecesse, que era perder a informação, acaba por se perder da pior maneira possível. E foi neste sentido que criámos o um memorial do arquivo. Ou seja... Antes que, um site seja, antes que um site abandonado seja atacado, a partir do momento que se sabe que um site já não vai ser mais atualizado, e esta é a condição essencial, o site já não é mais atualizado, então este site pode ser enviado para o Memorial. O, o Memorial não é mais do que uma cópia exaustiva e de alta qualidade de todos os conteúdos de um website que é preservada pelo arquivo.pt. E aqui o pronório interessante em relação ao funcionamento normal do arquivo.pt é que o domínio mantém-se ativo. Ou seja, nós temos aqui do lado esquerdo uma a agência para a sociedade do conhecimento, que é uma, uma agência que já não existe, se sou funções em 2012, mas se vocês forem ao Google e procurarem por agência para a sociedade do conhecimento o MIC, o Google devolve-vos este resultado. E vocês ao, ao carregarem nesta ligação, portanto estão usar o Google normal, não estão a ir ao arquivo, estão a usar o web normal, portanto o site continua a aparecer nos motores de busca, eh, os, as ligações continuam a existir para este site. Mas quando alguém carrega nestas ligações, aparece uma mensagem, que é esta que vem aqui do lado esquerdo, em que diz que a agência para a sociedade de conhecimento já não existe, mas que o arquivo .pt preservou o seu conteúdo. E o utilizador, ao carregar, ver no arquivo, consegue aceder a todos os conteúdos que foram preservados a partir do site da omic.pt. No entanto, este site já não existe no servidor original, a agência já não existe, as pessoas que trabalhavam na agência já não trabalham lá, mas a informação não se perdeu, está preservável, pesquisável e acessível no arquivo.pt. Um, mesmo que, uma, que um site, um, que uma determinada organização continue a existir e só pretenda desativar um determinado site, tem poupanças enormes de custos a nível de eletricidade, de, de, de recursos humanos para manter o site, portanto, todos os projetos que vocês eh, possam ter, que vejam que já não vão ser atualizados, apenas querem guardar a sua memória, podem enviar para o memorial do arquivo. E atenção que isto é uma colaboração. Ou seja, uma vez que nós aqui fazemos uma preservação de alta qualidade, nós fazemos uma recolha inicial do website e depois em colaboração com o dono do website, ele vai nos ajudar para ver se está tudo como deve ser, se recolhemos todas as páginas, porque ninguém conhece melhor o website do que o dono do próprio website. E, portanto, há ali um trabalho de colaboração que faz com que consigamos fazer aqui uma recolha de alta qualidade e uma apresentação de alta qualidade uh, no memorial do arquivo .pt. E nós temos também um prémio que agora é anual, que é o prémio Arquivo .pt, em que uh, desafiamos a comunidade a fazer trabalho sobre qualquer tema em que o único requisito é que se utilize o arquivo .pt como fonte de informação. Os trabalhos podem ser realizados em equipa ou em individuais. Para se meter, basta enviar um texto de 2.000 palavras, segundo o documento modelo que nós disponibilizamos, e um vídeo de 3 minutos a demonstrar as mais-valias do, do trabalho realizado utilizando o arquivo.pt. Este ano já estamos em cima da, da data, mas porque acaba para a semana, dia 4 de maio, mas uma vez que se trata de um, de um trabalho, de um prémio anual para o ano, contamos mais uma vez, mais ou menos por esta data, a voltar a, a, a receber as candidaturas e os, os prévios acho que são bastante aliciantes, são 10 mil euros para o primeiro classificado, mil, 3 mil para o segundo e 3 mil, perdão, 3 mil para o segundo e 2 mil para o terceiro. E este ano, adicionalmente, também temos uma menção rosa do Jornal Público, que é o nosso parceiro de comunicação. Uh, o júri vai mudando ao longo dos anos, portanto, o júri que atribui o prémio uh, são pessoas de várias áreas e nós vamos escolhendo pessoas diferentes em cada um dos anos. Um, as candidaturas ao prémio foi um PT normalmente ou são aplicações informáticas ou estudos que um, foram utilizados usando as ferramentas que nós disponibilizamos e que eu apresentei uh, anteriormente. Então, mais ou menos metade, metade têm metade sido aplicações informáticas, metade têm sido estudos um, e uh, as áreas... Um, Dividem-se principalmente entre tecnologia, artes e humanidades e ciências sociais. Se formos ver aqui pelos por, por temas dos diversos um, trabalhos que nós temos recebido ao longo dos anos, podemos ver que, por exemplo, o design já tem aqui uma fatia, uma presença bastante interessante um, como, como, como o tema dos, dos, dos trabalhos submetidos ao prémio. Portanto, há aqui uma, uma, uma vertente que mostra que já há uma série de pessoas que estão preocupadas com a memória digital, neste caso, do design. Se quiserem um, ver quem é que foram os vencedores das últimas uh, três edições, basta ir em arquivos.pt barra prémios e destaca aqui que o Prémio Arquivo.pt uh, conta com o patrocínio da Presidência da República, tem contado durante as últimas uh, três edições. Um, inclusive os, os prémios têm sido entregues uh, durante o, o encontro de ciência uh, ao mais alto nível, uh, há dois anos atrás foram entregues pelo primeiro-ministro e o ano passado teriam sido entregues pelo Presidente da República em pessoa uh, não tivesse sido a, a, a declaração do estado de emergência uns dias antes do encontro de ciência que impossibilitou a entrega uh, em mão destes prémios. Portanto, o, o arquivo.pt... Uh, tem um programa de formação, uh, esta apresentação que eu fiz aqui hoje foi uma adaptação do módulo A, uh, que se chama Uma Nova Ferramenta para Pesquisar o Passado, uh, nós temos o módulo B, que uh, explica como publicar informação preservável para o futuro, e aqui uh, basicamente vai ser o, o webinar que vamos fazer dia 27 de maio, uh, vai ser uma adaptação deste módulo, deste módulo B. O módulo C... Uh, não terá lugar neste ciclo de webinars porque é um, algo mais técnico. Tem a ver como é que se usam as APIs de, de programação uh, para ser de forma automática ao arquivo.pt. E o módulo D, este sim, preservação de websites face a você mesmo, um, será apresentado no dia 1 de julho, no âmbito do último uh, webinar deste ciclo de webinars em colaboração com, com a Biblioteca de Arte da Fundação Carlos Kulbenkian. E aqui vão poder uh, aprender como é que, sem custos e sem ser preciso tirar nenhum curso informático podem fazer uma boa preservação, uma preservação adequada, de acordo com as normas, de conteúdos uh, online para o vosso próprio arquivo, ou então para enviarem para o arquivo.pt ou para outras ferramentas, uh, porque tirar print skins ou imprimir não é de toda forma adequada nem fiel de preservar artefatos da web. Se quiserem uh, saber mais acerca das nossas formações e inclusivamente ver vídeos de sessões anteriores, podem ir a reforma lá temos, lá temos também lá web, uh, slides, uh, portanto, uh, mesmo que não possam ir a um destes assistir a um destes webinários, podem ver a informação de, acerca de, de webinars anteriores. Portanto, para concluir, um, penso que é indiscutível que a arte é património e, e por conseguinte a memória digital também é património. Portanto, a memória digital da arte tem que ser preservada e todos nós podemos colaborar. Desafios a juntarem-se à comunidade do Arquivo.pt. O Arquivo.pt é um serviço que já existe, é um projeto que começou em 2007. Infelizmente, ainda nem todos os portugueses o conhecem. Portanto, eu peço a vossa ajuda para divulgarem o Arquivo.pt, de modo que possa ser conhecido e utilizado por cada vez mais pessoas. E se quiserem juntar-se à nossa comunidade, inscrevam-se na lista de e-mail para receber as principais novidades, caso não tenham ainda feito. Um, nós enviamos apenas, no máximo, um e-mail por mês, portanto, não, não vamos encher a caixa do correio e é esta lista que nós usamos para entregar em primeira mão as novidades mais importantes acerca do arquivo.pt. E concluo assim a minha apresentação. Agradeço a todos a vossa atenção, espero que tenham gostado. E podemos, então, agora passar para a, a, a parte das questões. A acessibilidade para pessoas com deficiência é, está na legislação portuguesa desde 2007. Portanto, os conteúdos da administração pública a, devem ter em consideração a acessibilidade para pessoas com deficiência. Portanto, nós a, estamos a guardar... E isto, não há uma web especial para pessoas cegas. Há a web normal que deve ser acessível para pessoas com deficiência, sejam, sejam cegas ou, ou com outro tipo de deficiência. Um, e, portanto, nós um, temos guardado as páginas tal como elas são. Estamos, neste momento, a fazer um esforço muito grande para tornar as nossas interfaces de utilização mais acessíveis para pessoas com deficiência e temos feito, um dos, um dos principais Uh, ou dos, dos projetos pioneiros que fizemos de investigação sobre o arquivo .pt foi justamente na área da, da acessibilidade para pessoas com deficiência um, com, com, com o laboratório de investigação da Faculdade de Ciências em que se fez uma medição automática da acessibilidade da web portuguesa para pessoas com deficiência. A minha apresentação foi pouco técnica mas um arquivo da web não funciona da mesma maneira que uma biblioteca convencional. Ou seja, a informação não está catalogada por temas, porque é muita informação. Nós fazemos aquelas exposições de forma, que eu falei, por exemplo, das memórias dos festivais, em que a informação é organizada de forma humana, mas é como se fosse um mostrador. Nós temos mais de 10 mil milhões de fecheiros, portanto, nós não temos informação agrupada por tema. No entanto, é possível criar uh, de forma automática temas, mas nós neste momento não temos essa função. Um, portanto, pode pesquisar por temas, mas usando palavras que estejam relacionadas com o tema. Não há maneira de chegar ao arquivo.pt e dizer dê-me todos os sites que têm acerca a cerca de ilustração para infância. Isso, esse tipo de classificação nós não temos. E mesmo que tivéssemos, não seria este nível de granularidade que por exemplo existiria numa biblioteca. Portanto, não sei. O melhor é experimentar e se nós depois podemos ajudar na pesquisa teremos todo o gosto. Daniel, deixa-me só, deixa só acrescentar que exatamente estes estes projetos de curadoria colaborativa, como nós estamos a fazer com o, com o arquivo.pt, podem podem e devem ter essa mais-valia que é acrescentar uma, uma, uma camada e definir um resultado final, acrescentando uma, uma camada de, de informação que permite, eventualmente uma classificação por temas, enfim, todo, todo o domínio da, da, da mais-valia que a descrição com intervenção humana pode ter, e, criando como, como, arquivo, como o Daniel já deu exemplo que o Arquivo.pt tem feito para alguns domínios, digamos, aquelas pequenas montras de, de divulgação de conteúdos, uma das coisas que nós vamos fazer como resultado final é, digamos assim, criar uma montra para esta comunidade de... Uh, digamos, artistas, uh, galerias e projetos na área da, uh, uh, arte, da, da arte portuguesa contemporânea. E, portanto, por isso mesmo esperamos contribuir para criar, digamos, uma, uh, formas alternativas de uh, acessibilidade à informação que o Arquivo.pt uh, preserva. Sim. Nós, nós somos basicamente o... Nós somos uma infraestrutura e, e o nosso desafio é justamente que, que seja a comunidade, se, se, sejam uh, as entidades ou, ou mesmo os indivíduos que criem uma camada adicional, como por exemplo esta, este projeto da arte para sempre, que, que, que a Boteca da Arte está a fazer, mas por exemplo é um desafio que eu até lanço aqui, se quisesse ao pensar nisto, criar uma plataforma ou uma exposição relacionada com a administração para a infância, inclusivamente isso seria um trabalho que até poderia ser candidato ao prémio e poderia ser interessante. É um desafio que eu lanço. Este tipo de, de criação de mais-valia sobre a informação que nós temos é algo que é muito valioso. Nós temos tanta informação que nós nem sabemos o que é que está lá, mas precisamos da vossa ajuda para criar, então, mais valor, agregando-a de uma forma que faça sentido para outras pessoas. Idealmente seria assim. Portanto, idealmente as páginas teriam metadados associados uh, em que descreveriam o tema, mas na prática isso não acontece. Uh, é uma das recomendações que nós temos, é justamente que as pessoas publiquem metadados, uh, incluindo o tema, incluindo o autor, a data de publicação, mas a realidade uh, não é essa. A realidade é que não, as páginas web raramente têm os temas. Ou, ou o que é que eu te digo metadados? Não temos, gostaríamos imenso, temos uma ideia de um projeto em concreto para fazer, que há uma ferramenta que chama-se, acho que é Wayback Medic, que basicamente o que faz é, recorre todas as citações da Wikipédia e caso a citação esteja quebrada, apontam para um, para um arquivo da web. Um, neste caso, apontaria a Wikipédia portuguesa apontaria para o recurso caso existisse no arquivo .pt, Uh, enfim, genericamente, o arquivo.pt na medida em que uh, uh, preserva, não é? recolhe e preserva os sites das uh, câmaras municipais e se as, as públicas forem parte desses, desses sites e tiverem notícias ou outra, outros conteúdos sobre essas exposições de arte que fazem, claro que esses conteúdos estão lá, estão lá preservados. Do ponto de vista deste deste projeto, do ponto de vista deste deste deste projeto, nós não tínhamos condição para incluir todos os players, digamos assim, nem todos os intervenientes neste neste neste, neste universo. Portanto, nós concentramos-nos naquilo que são os intervenientes chave, neste caso são os artistas, as galerias e os projetos de Ligados às artes, porque obviamente quem está neste, neste universo sabe que eh, nos últimos anos há cada vez mais eh, projetos que congregam diversas instituições, diversos indivíduos e esses projetos são, considerar esses projetos para nós é importante porque exatamente se, como o Daniel dizia, 80% da web que é produzida hoje, daqui a. Cinco anos, não era, não era Daniel? Já não um era. Um ano. Daqui a um ano, daqui a um ano já não está lá. Então, esses projetos que são, muitos deles de, curti, de curtíssima duração, então muito mais probabilidade tem de, de se perder essa informação e são, obviamente, manifestações fundamentais destas novas práticas e destas novas maneiras de ver, de ver e, de, e, de, e de praticar e de interagir no, no contexto da arte, arte contemporânea. Esta questão, em relação às posições de arte que se realizam nos contextos públicos, é assim, o arte para sempre pode não ter uh, focado nisto, mas é, é, é algo que qualquer pessoa pode fazer, pode criar uma página no Wikipédia, por exemplo, ou noutro sítio, e fazer então uh, este levantamento. Portanto, é algo que pode ser colaborativamente feito por qualquer pessoa, não é, Paulo? Sim, sim, claro, claro, com certeza, com certeza. Eu acho que, é, é, eu acho que este, este, este projeto que estamos a fazer também pode ter um outro impacto interessante para a área dos, dos profissionais da informação em Portugal e das instituições, que é, se tudo correr bem, pode servir como uma espécie de prova de conceito que as pessoas depois podem uh, utilizar e aí digamos que o limite é a imaginação de cada um, não é? E os públicos para quem, para quem trabalha e a maneira como os quer, os, os quer servir, mas de facto, como o Daniel dizia, nós temos aqui um serviço público, uh, para com dinheiros públicos, não é? Que, que tem este historial todo. Não é? E, e, e que, portanto, é, é, tem aqui um manancial extraordinário para podermos não é, criar eh, uma infinidade de serviços de valor eh, acrescentado para servir as mais diferentes comunidades, os mais diferentes interesses. E, portanto, a minha esperança mais pessoal é que também isto que estamos a fazer sirva como uma espécie de prova de conceito que é possível e é interessante fazer. Não sei dizer neste momento se, essa, se, se esse, esse site desse evento está exatamente incluído, não estou a ver a lista, mas, eh, digamos, está dentro dos eh, critérios que nós, que nós definimos. Portanto, a resposta é, com muita probabilidade, sim. Se não tiver, eh, eh, agradecemos eh, que nos envie então, essa informação, que é mais rápida, mas eh, eu presumo que sim. Podem enviar para o contacto.arquivo arroba arquivo e nós depois redirecionamos aqui dentro do nosso projeto. Portanto, mesmo que qualquer tipo de contributos queiram fazer... Um, dentro destes temas que estivemos aqui a falar, da, da Mora Digital da Arte, também podem Sim. entrar em contato connosco, nós a só agradecemos. Comecei e termino agradecendo-vos agradecendo a todos a vossa participação uh, e convidando-vos a estar no próximo webinar que já anunciámos a uh, 27 de maio, uh, onde a principal intervenção também uh, será do Daniel Gomes, e que exatamente versa o tema de como é que, do ponto de vista dos produtores, ou considerando -os do lado dos, dos, dos produtores, como é que nós podemos implementar, digamos, diversos, diversos mecanismos ou podemos construir os sites com diversas características de fácil implementação mas que eh, garantem eh, que nós estamos a, a contribuir para um melhor resultado. Portanto, muito boa tarde a todos, muito obrigado mais uma vez pela vossa participação. Total. E obrigado ao Daniel pela apresentação. É um prazer.